Apertem os cintos, lá vamos nós. Segundo a pseudociência, vivemos em uma bola molhada geratória conversível supersônica vagando no espaço a milhões de quilômetros por hora. No vácuo infinito, rotacionando em seu eixo a 1.675 quilômetros por hora, transladando em torno do Sol a 107 mil quilômetros por hora. E espiralando a 870 mil km por hora ao redor da galáxia, sem contar os demais movimentos, 14 no total. Calma, tudo isto é ficção. É mentira heliocentrista. Se tudo isso fosse realmente verdade, os padrões estelares não se manteriam fixos nas mesmas constelações durante noites seguidas por quase seis mil anos. Vivemos em um reino plano e fixo que não pode ser movido. 1 Samuel 2.8 diz Porque ao Criador pertencem os fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o mundo. Ele firmou a terra sobre seus fundamentos para que jamais se abale. Vivemos em um reino plano e fixo que não pode ser abalado, a não ser pelo próprio soberano Criador naquele grande dia. Aquela luz não vem do sol ou da lua. É como a aurora boreal um fenômeno puramente elétrico. Acima das nuvens está uma abóbada de granito. E acima dela? Uma montanha. E acima dela, o mar. É um grande peso para ser sustentado por uma abóbada. Deus constrói com os melhores materiais, não?